Boa noite a todos. É... Quem acompanha que sabe que eu não sou de fazer muita live, né? Não tenho nem muita experiência para isso e... Enfim. Mas eu quis falar de um tema hoje que eu acho, assim, muito atual. Tenho visto cada vez mais ali no meu consultório, no nosso dia a dia, na nossa vida. O tema que eu gostaria de falar hoje, que eu acho que é um mal que acomete a gente, é, tenha acometido a nossa humanidade, tenha acometido principalmente a nossa geração, que é sobre a ansiedade, né? E qual o teu impacto ali da ansiedade na saúde, né? É, cada dia eu vejo mais isso, não só no consultório, e como no dia a dia também, por onde eu passo. né? Eu também sofro disso, tá? É, se eu falar que não, estaria mentindo, então por isso até que é um dos temas que eu resolvi falar. E algumas pessoas podem até perguntar o que, que isso tem a ver com saúde, por exemplo, se isso é uma questão mental, emocional é, e não física. Então, primeiro de tudo, para que as pessoas saibam, pela definição da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar físico e mental. Então, sim, é, o teu bem-estar mental, social, está diretamente relacionada à tua saúde. E saúde não é ausência de doenças. Então, hoje eu acho que as pessoas, cada vez mais, estão buscando viver ao invés de sobreviver. Só que tem sobrevivido muito mais do que vivido. E por quê? Hoje a gente tem vivido uma geração de uma velocidade de informação muito rápida. Isso mesmo que a gente está fazendo aqui hoje, até tempo atrás não existia e que tem deixado as pessoas um pouco loucas. E a ansiedade, por mais que seja uma questão mental, te gera medo. E o medo é um problema físico. Então a ansiedade afeta diretamente a tua saúde porque ela te traz um medo, a diferença é que a ansiedade muitas vezes traz um medo de algo que não existe, mas o medo te traz manifestações clínicas como taquicardia, falta de ar, insônia, alteração de humor, é, alteração principalmente neuroendócrina, alterações em questões de saciedade em questões alimentares em questões hormonais é, e isso enfim tem trazido muitos problemas para gente eu acho que todos nós ali é, vivemos em constante mudança né isso traz uma ansiedade para gente é, todo mundo Acho que todos vocês aí, alguns devem estar ali estudando para um concurso público, outros ali se preparando para um casamento, talvez uns com uma indefinição de trabalho, com medo de perder emprego, outros ali esperando uma viagem de férias. Tudo isso gera uma inquietação e uma dificuldade na tomada de decisão. E o que a gente tem que entender é que a ansiedade nem sempre é patológica, da mesma maneira que a tristeza. A tristeza é um estado, como a felicidade é um estado. Então, o que a gente tem que diferenciar é quando isso chega na gente e fica, e a gente não controla a ansiedade, ela controla a gente. Em que maneira, em que função, quando que isso pode ser bom, por exemplo, quando você está esperando ali chegar teu casamento, quando você está esperando para chegar as suas férias, quando você está esperando chegar aquele carro que você comprou, quando você está esperando é, para fazer a inscrição naquele concurso que você tanto estudou e conseguiu passar, quando você está esperando o resultado da cura daquela doença, tudo isso te gera uma ansiedade, que é uma ansiedade boa, que ela vem e passa, é, e o problema é quando ela vem e fica em na gente e isso muda a nossa vida né e isso é o que domina a nossa vida nossa geração hoje eu vejo essa geração é principalmente pela velocidade da informação é uma geração quase que uma geração miojo né porque quer as coisas de uma maneira instantânea e isso gera uma ansiedade na gente sem ansiedade gera depressão a gente vai falar um pouco sobre isso né é, vou falar um pouco ali como a gente pode fazer de imediato para tratar a ansiedade. Vamos falar de tratamento sim. Então eu acho que a ansiedade em alguns momentos requer é, um tratamento medicamentoso, num momento SOS, mas a ansiedade, ela na verdade ela é um tratamento muito mais mental, emocional e que eu acho de autoconhecimento espiritual. Por quê? Como eu falei, todos nós ali, na própria Bíblia diz né, que na vida enfrentará inquietações, guerras, problemas. Eu também vivo isso. É, quem falar que não vive, isso é mentira. É, Jesus Cristo mesmo viveu é, isso aí. E também esteve ansioso antes de sua morte. É, Jesus, filho de Deus, esteve ansioso. Então, primeiro de tudo, não se culpe é quem tem um problema de ansiedade não deve viver com a culpa a culpa é outro sentimento ruim que corrói a gente por dentro e não deve existir é, a ansiedade enfim ela é uma coisa que está cada dia mais como eu falei na velocidade de informação se própria coisa que a gente está fazendo aqui que eu não faço muito né de live eu sou um pouco o disco ainda por incrível que pareça é a tecnologia hoje eu acho que é um dos grandes causadores dessa ansiedade por quê a ansiedade tem um antagonismo, a tecnologia tem um antagonismo muito grande, é, que eu sempre digo que a tecnologia te aproxima de quem está longe te afasta de quem está perto. E isso gera uma ansiedade muito grande, porque hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em ter do que ser. e Você quer ter um bom emprego, você quer ter um bom casamento, você quer ter um bom carro, você quer ter uma boa casa... É, você quer ter bons amigos você quer ter é, a sociedade te vende disso você precisa ter você precisa ter mas a gente tem se preocupado muito com o ser e, às vezes algum de vocês podem falar ah, para você é fácil que você tem você é, tá bem de vida não precisa trabalhar primeiro que vocês estão muito enganados né porque trabalho muito enfim é, tem que correr muito atrás assim a vida também não tá fácil para mim mas eu conheço várias pessoas que por exemplo não tem esse problema não tem problema relacionado à questão financeira por exemplo e estão completamente doentes por dentro eu vejo isso no meu consultório por exemplo é então essa busca do ter é, gera muita ansiedade na gente e não é o que vai resolver o teu problema não é o que vai resolver o teu problema as relações pessoais têm ficado para de lado hoje às vezes eu vejo pessoas conversando né e parece que é muito mais uma discussão do que uma própria conversa porque as pessoas não conseguem ali escutar uma outra interrompe uma outra e não consegue o silêncio que é o que te traz a paz interior e a internet tem trazido uma situação para a gente onde a gente vive de aparência, onde a gente quer ser aprovado, onde a gente quer ser incluído num meio, numa tribo. Às vezes eu até me pergunto, porque eu acho que eu não tenho tribo nenhuma, né? porque eu tento buscar minha tribo e não me acho em tribo nenhuma. Mas as pessoas tentam se incluir numa tribo, é, tentam encaixar num padrão. Infelizmente, eu vou te dizer uma coisa, é, isso também não vai desconfortar. As críticas que você recebe na internet não vão te fazer melhor ou pior do que ninguém, como os elogios também não. A boa árvore, na verdade, ela é conhecida pelos bons frutos que ela dá, não pelo que falam sobre ela. Quantas vezes você já não viu uma árvore ali feinha, que parece seca, e às vezes fala essa árvore aí, enfim, seca aí, raiz podre, e te dá ótimos frutos. Como você também às vezes vê ali árvores lindas que parece que foram ali, enfim, plantadas com o melhor adubo possível, no melhor momento possível e não tem um fruto bom. Então, primeiro de tudo, é... eu acho que as críticas e os elogios servem para a gente criar autoconhecimento. Um dos grandes tratamentos ali para ansiedade autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, é... você tem autocontrole isso te gera uma autoconfiança Por quê? primeiro que que o autoconhecimento te leva saber que você tem defeitos que você é falho. eu também sou eu tenho os meus tenho certeza que todos vocês que estão aí têm os de vocês e quando a gente se humaniza eu digo isso a coragem de você ser imperfeito. quando você sabe que você é falho quando você sabe que você tem suas fraquezas por exemplo você chorar é ótimo assim mostra o teu lado humano Afinal das contas, ali, na Bíblia fala para gente que os fortes não são os ricos, os que obtêm ali bens materiais na terra, não que seja problema de maneira nenhuma, eu acho que é ótimo, mas diz, vende a mim os pobres de espírito, as pessoas que têm sede de espírito, as pessoas que choram, as pessoas que se humanizam. É, então você ter a coragem de mostrar quem é imperfeito, é um dos grandes caminhos para primeiro você tratar essa tua ansiedade, que pode te gerar um sono ruim, você pode ver que o ansioso, por exemplo, é aquele sono, que o sono bom é da manhã, porque ele não consegue é, desligar, e normalmente o sono do ansioso é um sono que é bom de 7 às 10 da manhã, mas é a hora que você tem que acordar, então o ansioso ele acorda com aquela sensação de que não descansou, de que não dormiu, e isso pode é, alterar o teu cortisol, tua produção de hormônios, é, consequentemente ali alterações, principalmente do que a gente chama de craving, aquela vontade de comer é, um salgado, um doce, então vejam como uma questão mental que pode ser tratada interfere diretamente na tua saúde física, diretamente. E hoje, se você pegar na década passada... É... O maior causa de afastamento no trabalho eram as cardiopatias. Então, estou falando de uma maneira aqui bem leiga para o público em geral, tá? Então, para daqui a pouco não ter é, nenhum médico ali criticando, que eu não estou falando um termo, enfim. O que eu quero é passar informação e reflexão e não estamos num congresso médico, tá? Então, que... gostaria que todos entendessem isso. E. Até me perdi aqui, ó me lembrem aí de onde eu estava né então isso interfere ali na tua questão há 10 anos atrás as cardiopatias ou seja era o cara que achava que infartava é, tinha pico de hipertensão é esse era a maior causa de afastamento no trabalho hoje pasmem pasmem maior causa de afastamento no trabalho são dnv que a gente chama doenças neurovegetativas depressão síndrome do pânico, ansiedade, então isso é uma realidade. Então para as pessoas que acham que isso é algo, não se sintam como eu falei culpado, é, isso é uma realidade. E o que que acontece hoje? As pessoas tendem a superestimar o que pode ser feito no ano. O que que significa? Acham que conseguem fazer muito mais do que, na verdade, conseguem fazer. E se cobram muito por isso. E subestimam que pode fazer numa década, em duas décadas. Então, como eu falei, a nossa geração, a minha geração, a geração mais nova de hoje, é a geração miojo, né? que é tudo instantâneo. As mulheres, por exemplo, não têm paciência nem para ficar nove meses grávidas. Se pudesse ter um botãozinho lá, puf, ali engravidou, com medo, tinha um filho, melhor. Tenho certeza disso. É, para ficar nove meses, ao invés de você estar tá curtindo isso, você tá vivenciando isso, que te deu uma ansiedade para você ficar é, grávida, uma ansiedade boa, parece que ela quer e quer se livrar. É, vejo lá no meu consultório mulheres que acabaram de ter filho e fala, Doutor, eu quero ir aí porque eu tenho que voltar em forma. Eu falei: Mas tá bom, você teve filho há quanto tempo? Há dois meses. eu falei, Curte isso. Curte isso. Curte isso. É. Não quero esperar dois meses de toda essa transformação hormonal que isso causa para ter. E aí, normalmente eu digo que a ansiedade né, é normalmente a pessoa que vive no futuro. Né? É impossível ver no futuro. né? Mesmo que o futuro seja amanhã, é, que é um futuro bem próximo, você fala, não, mas estou me programando para amanhã, você está me falando aí... Quando chegar amanhã, amanhã é hoje. Então, na vida, a gente só vive o hoje. Normalmente, quem vive do passado tende a ter depressão. Ou é, saudosismo, ou parar numa zona de conforto. E quem vive o amanhã tende a ter ansiedade. Então, normalmente, eu digo que o ontem, e que dá mais a depressão, é um cheque sem fundo. Já passou. Não adianta você ir lá no banco e querer sacar esse dinheiro que não tem fundo. Você tentar viver o amanhã é você ter um cheque pré-datado na tua mão. Não adianta você ir lá e querer debitar também, porque ainda não vai ter fundo, mas não tem. Então hoje é o cash, é o dinheiro na mão, é o dinheiro vivo. E a gente tem que se preocupar um pouco mais com hoje. E no hoje a gente tem... E eu também vivo problemas ali de ansiedade, todos nós. Estou é, falando desse tema até porque é um tema que eu vivo no meu dia a dia. E as pessoas tendem a isso e a gente não pensa no hoje. Hoje, como a gente tem uma velocidade de informação tão rápida, tão rápida, tão rápida, o que na época dos meus pais talvez a gente tivesse uma dificuldade estimular essa pessoa... É, acelerar, a conseguir, a criar, a conquistar mais. Hoje o grande desafio do ser humano é desacelerar. O grande desafio do ser humano é desacelerar. O grande desafio nosso é saber que nós vamos ter guerras, só que um dia essa guerra acaba. E como impressionante, né? Porque independentemente da tua questão financeira, da tua questão social, familiar, pessoal, vocês já repararam que quando você é criança parece que você é muito mais feliz? Parece que você tem a exata certeza do que você quer fazer na tua vida? Você tem o teu sonho, você é convicto? É, vamos conversar sobre a fórmula para desacelerar assim você é convicto do que você quer e de repente parece que tudo na tua vida vem um furacão é, onde você perde o controle de todas as situações e quando esse furacão vem na tua vida te gera uma ansiedade que você não sabe o que vai acontecer você não sabe o que vem depois, mas existem situações onde que a gente não tem o controle. E a gente tem que aprender a entregar. E isso está muito relacionado à tomada de decisão. Então, sempre que a gente na vida precisa de uma tomada de decisão, isso nos traz muita ansiedade. Quem aqui nunca precisou ir tomar uma decisão, isso nos trouxe muita ansiedade tomada de decisão é difícil porque a gente sabe que a nossa tomada de decisão a gente vai ser o responsável por isso mas você não querer escolher você já é responsável e tem muitas pessoas que por exemplo querem tomar essa decisão querem partir para algo novo querem ter essa mudança na tua vida mas no fim das contas não querem mudar. Então, como o caso de Moisés ali na Bíblia, por exemplo, não sei se vocês conhecem a história, mas assim eu sou apaixonado, quem perguntou, acho que uma das maneiras de você controlar a tua ansiedade é você entregar a tua vida a Deus, é... você lê a Bíblia, porque todas as respostas estão lá síndrome do pensamento acelerado é o mal da nossa década concorda e você vê que as pessoas eram escravizadas A ansiedade escraviza a gente você vive escravo de algo que não aconteceu e que não existe e eles eram escravos eh, no Egito foram escravos durante 400 anos e quando foram libertos eles saíram do Egito mas o Egito no céu deles. Estavam preocupados, por exemplo, com o pão que tinham no Egito, com o resto de frutas que tinham no Egito, muito mais do que maná do que Deus dava para eles. Então, primeiro, você tem que se limpar desse lixo espiritual que algumas pessoas deixam em você. Você tem que entender que ninguém é responsável pela tristeza ou alegria de ninguém. Isso também gera uma ansiedade na gente muito grande. E o ser humano... O ser humano você fala: Ah, pô, essa tem certeza, eu faço essa mulher mais feliz. Mentira. Você está se iludindo. É, isso é uma enganação. Ninguém é responsável pela felicidade ou tristeza de ninguém. Só a mesma pessoa. Porque a mudança vem de dentro para fora. Mas você pode ajudar essa pessoa com certeza. Se você vê que precisa de um caminho para que ela desacelere para que ela consiga viver o hoje você pode estar ajudando essa pessoa com certeza lembrando a ela que os frutos enfim estão no nosso caráter não no que a gente tem então se a gente tiver essa busca insensável incansável sobre o ter ter ter ter ter ter e não sobre mudar o nosso caráter isso vai gerar esse problema na gente então, por exemplo, às vezes eu quero ter um bom casamento, aí a pessoa vai, quantas vezes eu vejo isso? Quero ter um bom casamento, quero me casar, vai em busca da pessoa, conhece uma, não é? aí daqui a pouco não é essa pessoa, aí tá lá e não tá feliz, aí tem uma amante, aí daqui a pouco ah, não deu certo, separa, e está com outro, e daqui a pouco, na verdade, fala, pô, homem nenhum presta. E, na verdade, essa pessoa estava muito mais preocupada em ter do que ser, do que trabalhar no seu caráter. Que bom que eu te ajudei. É, Sobre a síndrome do pensamento acelerado Então como a ansiedade muda a nossa questão física de saúde É uma das síndromes que te gera mais fadiga física e desgaste A gente sabe disso, por quê? teu cérebro ele consome energia teu cérebro consome em torno de 30% da tua De 20% a 30% da tua demanda energética diária Imagina uma pessoa que pensa muito, que não consegue parar de pensar. Isso vai gerar um desgaste físico. Isso vai gerar um desequilíbrio neuroendócrino, com certeza. É... Então essa pessoa vai ter essa dificuldade. Síndrome do pânico. Quantas pessoas já tiveram síndrome do pânico? Pacientes meus. Eu quase já tive isso uma vez. Então por isso que eu estou falando, não tenho a menor vergonha aqui de falar o que estou falando, porque isso está no dia a dia. Todos nós sentimos isso aí. Jesus já andou ansioso. Então, ali, uma das é, maneiras de a gente se tratar, primeiro, é isso, é a gente reconhecer as nossas fraquezas. É, então, assim, e não ter que carregar culpa. Se Jesus andou ansioso, é, é, pediu a Deus para afastar esse cálice dele, antes dele ir para a cruz, quem sou eu para me julgar de andar ansioso? É, mas eu quero, enfim, buscar que isso não altere o meu dia a dia. Eu quero saber que... A ansiedade vai existir, mas eu controlo ela e não ela me controla. Então, o síndrome do pânico, por exemplo, ela nada mais é do que uma agudização de uma ansiedade crônica. Então, não existe isso da pessoa que fala... Ah, eu nunca tive isso do nada, eu nunca fui ansioso e de repente ali tive síndrome do pânico, não consegui entrar no avião e ali, tipo, no carro, tive que parar o carro, meu Deus do céu. Senhores, isso não existe, tá? A síndrome do pânico existe, o que não existe é você ter isso a esse nível sem nunca ter sentido antes. Isso é uma ansiedade crônica, com certeza. Os exercícios ajudam a controlar a ansiedade? Com certeza, os exercícios liberam endorfina, que te dá uma sensação é, de relaxamento, é, de bem-estar. Só de você estar longe aqui da internet, longe de pensar em outras coisas, é uma maneira de acelerar. Então, atividade física é uma ótima maneira de você tratar é, a tua ansiedade. Que bom, Bruna. É... Assim, na verdade, o grande legado que a gente pode deixar na Terra é o impacto que a gente pode causar no coração das pessoas. E isso eu acho uma questão ali que eu estou falando, muitas pessoas acham diferente de saúde, realmente, de saúde total. Então, em alguns momentos de crise, SOS, você vai tomar um medicamento, um ansiolítico, para que possa te relaxar, mas não é esse o tratamento, não é esse o tratamento. É o tratamento... Ele vem através de autoconhecimento. E existem várias maneiras, eu sou uma pessoa, eu sou cristão, então eu acho que tem muito disso ali, não quero falar de religião aqui, mas eu acho que tem muito disso na Bíblia, né? Tem coisas que o ser humano, ele quer ter o controle das situações. E sempre que a gente não tem o um controle de algo, sugere uma ansiedade na gente. Infelizmente, existem coisas que a gente não tem controle eu não tenho controle de um fio de cabelo meu que vai cair. Como é que eu vou ter controle de outras coisas? Existe tempo para tudo nessa vida. Existe tempo para nascer, tempo para morrer. Infelizmente, eu não controlo a morte. Eu não controlo a morte. Então, como é que eu vou sofrer com isso? Não tem como. Eu vou sofrer. É, então, você... Ter ansiedade é absolutamente normal, não se culpe, você não pode deixar isso de controlar. porque Isso mostra que você quer controlar algo incontrolável. E o amanhã a gente não tem controle sobre ele. Porque eu nem sei se amanhã eu vou conseguir abrir meus olhos ao acordar. Se eu fizer isso, amém. Graças a Deus. Quando a gente tem o um autoconhecimento, quando a gente busca nosso autocontrole, quando a gente mostra as nossas fraquezas, e isso para a gente é mais importante do que o ter, como é passado para a gente na sociedade, nessa geração de hoje, essa geração imediatista que está altamente ansiosa, que acha que as coisas têm que acontecer num botão, isso nos traz certa paz. Porque afinal das contas você está preocupado com os likes que você recebe ou com o impacto que você causa no coração dos teus filhos, por exemplo. Isso é que te traz ansiedade. É você criar um personagem e quando você deitar a tua cabeça. Você não saber se você está vivendo esse teu personagem ou se você está sendo você mesmo. Isso gera uma confusão mental tremenda. E é óbvio que é, isso vai gerar essa ansiedade, o que gera medo, e vai nos trazer todas as questões físicas que a gente fala, como sono ruim, aumento do cortisol pode ter diminuição da testosterona, perda do desejo do libido, do desejo de viver, da força, aumento da vontade do doce, compulsão alimentar, perda do foco, perda da autoconfiança, do autocontrole, tá suscetível a mais infecções, baixa do teu sistema imune, então é o controle disso, porque, em algum momento, eu já vivi vários momentos, hoje eu tenho sido menos. Eu já tive ansioso vários momentos. Vários momentos assim, ansiedade boa, é, aquela que eu queria que chegasse logo, vários momentos, aquela ansiedade que eu queria que algo terminasse. E quando eu entreguei isso e entendi que não dependia de mim, é, confortou muito meu coração. E isso eu acho que vocês têm que entender. Até porque o medicamento ansiolítico, ele vai remediar o remédio. Ele vai tratar, ele não vai curar. Então, assim, ansiedade é estilo de vida. Então, para a gente tratar, como a gente falou, existem várias maneiras. Você pode ter um acompanhamento psicológico, você pode ter um acompanhamento, um coaching de mindfulness. Você pode praticar atividade física, você vai estar tá liberando ali, é, como a gente falou, endorfina, te relaxando por alguns momentos, esquecendo isso. E eu vou falar aqui é, para vocês é, o meu caminho preferido. tá? Eu acho que o meu caminho preferido é entregar nas mãos de Deus. Independentemente da religião de cada um aqui se você é católico, evangélico, cristão, judeu, você acredita em Deus, se você acredita no reino de Deus, você acredita que tem um rei na tua vida. Se existe um rei na tua vida, você serve a esse rei. E afinal das contas, você está preocupado. Comprar um terreno aqui, num condomínio de luz, construir tua mansão, ou você construir um terreno no céu? Porque muitas vezes comprar o um terreno aqui, num condomínio de luz, você não vai conseguir. para comprar o um terreno no céu, é, depende de você. Porque Deus é um Deus da graça, né? Então depende de você. E para vocês aí... Eu acho que vai ajudar muito. Eu queria. Vou pegar aqui, estou até aqui com a minha Bíblia digital, vou abrir aqui. E vou ler uma passagem aqui para vocês. Quem não acreditar nisso, me perdoa, como eu acredito muito, eu acho muito importante. Que é no Evangelho de Mateus. Mateus número 6. Quem tiver aí com Bíblia digital. É, quiser acompanhar, quiser ler tá até um serenozinho aqui ó. Tô aqui, tá molhando aqui meu iPad e vou ler com vocês é, vira e mexe quando eu estou ansioso e assim, ultimamente eu tenho estado um pouco mais ansioso, algumas coisas estão acontecendo e sei que não dependem de mim mesmo tentando fazer o meu melhor então o que eu busco ali sempre é, é cuidar do meu caráter, né? porque do resto a gente não consegue cuidar então, para quem tem aí, eu vou ler aqui rapidinho, o capítulo de Mateus 6 é maravilhoso todo, é, mas eu acho que a partir do versículo 25 diz muito para a gente, mas eu depois eu vou focar na verdade do capítulo 31 é, em diante. Todos aqui de acordo se eu ler isso aqui para vocês, para talvez tentar dar um pouco de conforto aí nessa noite para vocês para quem tem andado ansioso, é... para que Deus possa estar falando é, de alguma maneira com a gente, enfim. Então, quem não quiser participar, beleza? Quem quiser, eu vou ler aqui rapidamente ali e vou focar do capítulo 31 em diante, onde eu acho que é mais importante. Então, Mateus 6, a partir do versículo 25, ele diz, Portanto eu digo... Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Veja bem, hoje as pessoas estão mais preocupadas com seu corpo do que com a sua alma. Isso gera uma ansiedade tremenda. E olha que eu trabalho com isso. Eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo, até porque a Bíblia diz que o nosso corpo é morada na nossa alma. Eu vejo pessoas destruindo o teu corpo. Imagina, eu vejo casais onde após o casamento o marido simplesmente larga e cinco anos depois ele tem três vezes o peso que tinha antes, ou a esposa. E aí o teu cônjuge fala, poxa, essa não é a pessoa que eu casei. Então, assim, quando você cuida de você, isso é um, um, uma demonstração de carinho, não só com você, com Deus, cuidar do teu corpo, da morada da sua alma, mas como com teu companheiro. Agora, a busca não pode ser única exclusivamente por isso. Então, quero mostrar que como tudo está aqui na Bíblia e como isso conforta os nossos corações. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas, isso que eu estou falando, o autoconhecimento, a gente saber que a gente é fraco, é o que nos traz forte. A pessoa que é forte de verdade é a que conhece as suas fraquezas. Por quê? Com isso, ela consegue lidar com as suas fraquezas. A pessoa que acha que não tem fraqueza é a mais fraca que tem porque vai tropeçar nelas, então pode ter certeza disso, então um grande caminho para curar a ansiedade é o autoconhecimento, e o reconhecimento, você ter a coragem de que você é imperfeito, um dia eu posso fazer aqui um, quem quiser aqui com vocês, enfim, sei lá, a gente faz uma live ali, e com alguém aí, a gente sorteia alguém, que traga seus problemas, a gente discuta isso junto aqui, quem de vocês, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha como isso é forte. É o que a gente quer. A gente quer controlar a nossa vida. A gente quer controlar a vida dos nossos filhos. A gente quer controlar a vida do nosso, da nossa esposa, do nosso patrão. Mas a gente não consegue. E isso vem uma frustração muito grande. Normalmente eu falo que expectativa e frustração caminham juntos. É... Então, quanto maior a tua expectativa, maior a sua frustração. Então, vamos lá. Isso é importante que eu vou falar aqui, porque uma vez eu fiz uma reflexão disso com um grande atleta, que eu não vou falar o nome, que eu trabalho com alguns grandes atletas, que já esteve no auge, e quando caiu eu questionei isso a ele, que é o que tem nesse versículo aqui, e eu gostaria de questionar vocês. E eu acho que isso, às vezes eu me questiono, questiono com a minha esposa, e me traz um conforto também. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, é o que acontece com a gente. A vida é uma roda gigante. A gente hoje está aqui em cima e amanhã a gente pode estar tá lá embaixo. Então, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, Quantos de vocês agora, aqui, eu faço esse questionamento para vocês, essa pergunta, quantos de vocês hoje estão ansiosos, estão estressados, estão com incertezas? Quantos de vocês, faz esse pensamento aí, é, que talvez ajude vocês, quantos de vocês há um tempo atrás já viveram com muito menos e eram muito mais felizes? Quantos de vocês? Eu estava conversando com esse cara, esse atleta, e ele teve no ápice, e de repente perdeu ali, começou a perder fama, dinheiro, poder, já não era o campeão. O campeão é momento, na vida tudo é momento. É o que eu falo, a gente tem que entender isso. Se a gente está ansioso com algo de ruim que pode acontecer, porque a gente já viveu momentos bons. Porque senão a gente não teria essa ansiedade. Se a gente tivesse vivido só momentos ruins, a gente não teria ansiedade de algo que não é bom e pode acontecer. É, então eu fiz essa pergunta para ele eu falei, fulano, lembra que eu já acompanhava ele há mais de 10 anos lembra quando a gente participava daqueles eventos pá, que você não estava nesse evento grande aqui agora que você não era o campeão e pô, lembro doutor, ele falou para mim lembro, lembro, lembro, lembro isso aí e tal pá. eu falei e quanto que você ganhava? quanto que era a sua bolsa? Ah, minha bolsa era tanto. Que eu me lembrava exatamente desse dia. Quando a gente estava lá, ele ganhou esse cinturãozinho lá de titica. Valia de nada, esse cinturãozinho. E eu me lembro quanto foi a bolsa. E eu me lembro quando ele tinha recebido no último cinturão dele lá. Você lembra? Lembro. Eu lembro porque tipo, foi uma alegria. Ele pegou o cachezinho lá, jogou ali em cima da mesa ali. Da mesa não, da cama. Ali do hotel, todo mundo ali alegre, um cinturão e um balôzinho pequeno. Lembro. Eu falei, lembra bem daquela época? Lembro. Você era feliz? Ele falou, era. Eu falei, então você não tem que se preocupar agora com o que está por vir. Porque se naquela época a gente fez aquela festa com um issozinho aqui, e, pô, você era feliz. Eu acho que isso acontece um pouco na vida de vocês. E, às vezes, eu mesmo me questiono isso, porque a gente quer ter o ter, e o grande questão do ser humano, o ser humano, desde os primórdios, né, foi feito, foi estimulado, principalmente o homem, assim, a conquistar. Mas a gente tem que saborear a conquista. A gente tem que saborear a conquista. Porque a pessoa que não se satisfaz vai ser um eterno insatisfeito. A pessoa que vive de conquista, quando conquistar algo, vai querer algo a mais. Isso não é ruim. Isso é altamente motivacional. Mas a gente tem que aprender a digerir e se satisfazer com cada conquista, com cada momento. E se a gente está ansioso com algo ruim que pode acontecer é porque a gente já viveu coisa boa, é porque a gente já viveu é, momentos bons, e a vida são momentos e quando a gente acredita que o nosso ter não é aquele lá em cima, isso conforta o nosso coração e a nossa alma. Então vou terminar aqui o versículo, que agora que eu acho que é hora importante, na verdade eu falei isso em é uma introdução, e a partir do verso 31 diz assim, Portanto, não se preocupem, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não percam a cabeça, não percam o seu sono, não queiram controlar o amanhã, não queira controlar as decisões do seu chefe, não queiram controlar as decisões do seu filho, não queiram controlar quem vai entrar na política. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer. Ou, que vamos beber. Ou, que vamos vestir. E aí, para quem não pegou, para algumas pessoas, é... podem parecer, vou terminar aqui, esse versículo aqui. Ah, é muito mole falar isso para é, você ou outro, e o cara aqui. Óbvio, cada um existe uma situação diferente. Mas como eu falei que eu existo, conheço pessoas que não têm o menor problema com dinheiro. Não sabem onde... E tem problema com o teu caráter, tem problemas pessoais, se não tem problemas emocionais, tem na família, tem... Então, não é isso que vai te trazer o conforto. Não é isso que vai te trazer o conforto. Não é isso que vai te trazer o conforto. Não é. Então, também não adianta me dar isso. Eu sei que isso é uma guerra. A gente vive guerra todo dia. Então, eu falo... Ah, estou oh, ansioso, é... quem tem que estar tá ansioso, e eu sei que deve ter alguns aqui, aquele pai que vai sair amanhã para procurar um emprego não sabe se vai voltar com esse emprego para o filho. E para você mais do que ninguém, porque realmente, sou é humanamente compreensível que isso vai te deixar ansioso, você tem que entregar na mão de Deus. E saber que Aqui a gente está de passagem. E saber que eu posso dizer que eu convivo nesse meio que tem pessoas que têm tudo! Tudo! Tudo! E tem um caráter completamente. Tem uma alma que assim. Dariam um tudo! Dariam um tudo! Tudo! Tudo que talvez algum de vocês quisessem para poder dormir em paz. Tudo! tô falando tudo! Não tô falando parte, Tudo! tudo conheço algumas pessoas que falam doutor eu daria tudo para poder resolver essa situação eu daria tudo para que eu não sentisse isso mas vamos terminar aqui pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o pai celestial sabe que vocês precisam delas então é óbvio, é óbvio, quem aqui não precisa de um emprego para você comer, se vestir, trabalhar, nosso pai sabe disso. Mas quem busca isso acima do seu caráter é o pagão, porque isso também não vai te trazer conforto. Se a tua questão for simplesmente o ter e não ser, quando você tiver, isso também não vai trazer o conforto espiritual que você quer com certeza, isso não vai trazer, isso não vai trazer, não é um like, uma curtida aqui que vai te trazer isso, o que vai te trazer isso é o amor, e o amor, quando eu falo que o amor, não é o amor entre homem e mulher, é o, enfim, o amor filhos, que deram o amor ágape, Pessoa que faz o bem para alguém que ela não conhece, isso é uma demonstração de amor. Como é difícil hoje a gente ver as pessoas demonstrando amor, né? Quem sente amor, todo mundo quer sentir amor. O amor não torna a gente feliz. Então é óbvio que, não estou dizendo que, enfim, isso não seja importante. É óbvio que é e a gente precisa disso. Até porque na Bíblia diz que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A gente vive no mundo de César, a gente precisa disso. Mas não é isso que vai trazer o nosso conforto para a alma. E a gente está vendo que a ansiedade é uma doença endêmica, é uma realidade, é o mal do século, é o mal da nossa geração e uma doença da alma. Quantas mães e pais não gostariam de ver seus filhos, os seus pais, os seus maridos não queriam tirar essa angústia, essa dor do seu coração. Você está hipertensivo, é mole, tô muito hipertensivo. Você te per... Quantos? Quantas de vocês aqui já foram em vários médicos? Buscando curar a tua alma. E nenhum deles conseguiu enxergar isso. Porque todos os sinais e sintomas ali clínicos que você vinha aparentando ali, mostrando, eram consequências das lesões da sua alma. Quem de vocês já não passou isso aqui? Eu já passei. Eu admito, eu tenho coragem sem perfeito. Eu sou fraco, eu, sou cho eu choro, às vezes eu perco meu sono, às vezes eu fico ansioso, mais do que eu gostaria, mas eu busco e tento integrar. E aí, termina assim. que eu acho, assim, tremendo esse aqui. O último versículo desse capítulo aqui de Mateus 6, acho que diz o mais importante pra gente. E às vezes eu leio isso pra mim, falo pra minha esposa, às vezes ela fala pra mim. Às vezes é difícil, eu tô falando isso pra vocês, às vezes é difícil entrar pra mim também, tá? É o que eu falo. Sou humano, sou carne, sou fraco. Só que aqui o que vai dar conforto na tua alma não é a internet. A internet vai dar o que você quer ouvir, o que a massa quer ouvir. Muitos desses coaches hoje em dia vão lá e tipo e falam o que você quer ouvir. Mas você tem que ouvir o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir, o que você precisa ouvir. E o verso 34 diz assim, portanto, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil isso que eu vou falar aqui agora, porque para mim é uma briga diária, mas é o que eu tento para me dar paz, porque eu vivo tribulações também. É... Nossa vida às vezes parece uma guerra, e a gente vive uma guerra aqui no Rio de Janeiro hoje, ao pé da letra. Quantos de vocês às vezes ali não tão parece que a gente... De repente entra numa guerra, você tem que se esconder, você tem que deixar de ser quem você é, você tem que buscar sobrevivência de outra maneira, você tem que trabalhar com algo que você não sonhou, você tem que fazer algo que você não gostaria, você tem que se afastar de pessoas que você não quis. Mas em algum momento a guerra acaba e ela acaba para todos nós. Então, portanto... Não se preocupem com o amanhã. Como eu falei, o amanhã é um cheque pré-datado. E quando chegar o amanhã, por isso que eu digo, não se preocupe, porque quando chegar o amanhã é hoje. Você que quer ter controle de tudo na vida, que quer ter controle de todos, você só controla o hoje. E quando chegar o amanhã é hoje. Por isso que diz, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações os seus próprios problemas, as suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que isso quer dizer? Para que eu vou sofrer por antecipação? Basta eu viver o mal de hoje. O dia de amanhã vai me trazer outros maus também. É... Então, por que me preocupar com isso? Se não basta é... isso para gente... E eu vou terminar aqui, se vocês me permitem, que eu acho que, na verdade, termina isso que a gente está falando, com uma outra passagenzinha é, de Eclesiastes. Quem aí já estava acompanhando, então por isso que eu estou falando, capítulo 3. É, quem estava aí acompanhando, diga aí, nem estava, então posso ler, por isso que eu não ia falar, mas estou aqui procurando aqui, já que estamos aqui, vou falar um outro capítulo aqui, um outro versículo. Então, Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Há tempo para tudo. Isso é muito importante na vida, porque hoje, como eu falei, nossa geração é ansiosa. É a geração do hoje do instantâneo, que é tudo para hoje, para ontem. Eu vi uma coisa uma vez do meu pai, assim, que me marcou muito, né? Sem eu mesmo perceber, né? Meu pai foi um cara, assim, que... Falo até me emociono, né? Assim... Abriu minha mãe também. Minha mãe, assim, um... Assim, tudo... Eu... Se eu tô falando de Deus hoje com vocês, é por causa da minha mãe. E se eu cheguei onde eu cheguei hoje profissionalmente, é por causa do meu pai. E se eu sou o que eu sou, é por causa dos dois. E... Fala isso que é difícil para mim. Então, meu pai foi um cara que, assim, foi muito difícil, né? E tudo eu tinha que conquistar. A gente veio de uma família de classe média, meu pai funcionário público, minha mãe professora do Estado. E muitas coisas eu queria ter e não tive, né? Meus amigos tinham e não tiveram. E até alguns momentos, assim, isso me revoltava com meu pai, achando que ele tinha obrigação e... Talvez, ali, enfim, frustrado de não ter, chegar no início do ano no colégio e eu ter que usar o tênis do meu irmão que usou no ano passado. E você pode usar coisas dessa para dois motivos. Ou para você, que é a geração de hoje, é a geração do mimimi, dos coitadismos, é, do ai, tudo é vítima, ou você usar como eu, isso mudou meu caráter. Se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu sou o que eu sou hoje, se eu criei o que eu criei hoje, é porque ele dificultou minha vida, no bom sentido. Tudo ele falava, eu quero ter isso, ele falava que você quer, você vai lá e tá. Eu te dou casa, comida e invisto em tua educação. O resto, meu amigo, é contigo. E há um tempo atrás, para vocês verem como a nossa geração, a geração do imediatismo, tá? Como eu falei, meu pai é funcionário público, minha mãe é professora A gente numa conversa, quando eu estava falando para o meu pai de uma conquista minha, ele falou um negócio agora, se estiver me ouvindo aí, pai mãe, para você saber que aquela nossa conversa na casa do meu irmão me marcou. E como a gente é imediatista. E eu estava contando ali uma vitória minha de algo que eu tinha conquistado, que eu tinha adquirido, é, um imóvel, uma casa, onde eu estou me mudando, isso é um tempo atrás. E sem eu mesmo perceber como a gente é imediatista e cobra. E óbvio que nossos pais... Tem o um maior amor por nós. Assim, a realização de um filho é a realização do teu pai, dos teus pais. Minha mãe, quem conhece, que está aqui hoje, sabe que minha mãe é o Concor, né? Assim, é um ser quase celestial, né? E meu pai falou um negócio para mim assim: falou, meu filho, eu fico muito feliz por você. Você tem noção de que você. Eu tenho 15 anos de formado, né? Não sou tão novo assim. Você, com 15 anos de formado, você conseguiu construir um patrimônio maior do que eu na minha vida inteira. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas ele falou isso com felicidade, com júbilo, com gozo, com gosto de eu estar conseguindo. E olha como a gente, essa geração imediatista, nem precisa valor. Ele falou, meu filho, então se você estiver escutando aí, pai, eu vou escutar depois para ver que isso ficou gravado na minha, na minha cabeça. E ele falou, eu fico muito feliz porque eu trabalhei 50 anos na minha vida e hoje eu não tenho metade do patrimônio que você tem com 15 anos de formato. Nada foi fácil, foi difícil. Então olha como a gente é uma geração imediatista e isso que causa ansiedade na gente, porque a gente superestima o que pode ser feito num ano, a gente acha que vai fazer muito mais gente. E subestimo que pode ser feito em uma década e 20 anos. Então, vou terminar com isso aqui, que eu acho que vai dizer muito. Só tem mais cinco minutos que eu estou vendo aqui. Né? Eu nem sabia, até na minha última live que eu aprendi. Uma hora acaba. Então, há tempo para tudo. Eclesiastes 3. Para tudo uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, tem tempo de prosperar, tem tempo de sofrer. Então, isso a gente vai entender é, que existe tempo para tudo. E como eu falei, se você está ansioso de algo ruim que está por vir, porque você já viveu coisas boas. Tempo de nascer e tempo de morrer. Infelizmente, hoje várias pessoas morreram. Era o tempo delas, como várias nasceram. Existe tempo de nascer existe tempo de morrer. Então, quando você acordar e abrir os seus olhos, Agradeça. Agradeça. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Dá muito trabalho para plantar. E também dá muito trabalho para colher. E você vê que a pessoa ansiosa normalmente, tipo, quer tudo muito rápido, essa geração hoje, não quer ter trabalho. Quantas delas não querem nem ter o trabalho de colher? Porque elas plantam e não querem ter o trabalho de colher. Não conseguem colher porque, tipo, são tão ansiosas. E, normalmente, você vai ver que o um ansioso começa um projeto e não termina. Por quê? Porque ele começa o trabalho ali de plantar e já não quer ter o trabalho de colher. Normalmente, o um ansioso não consegue terminar uma tarefa. Faz vários projetos e não termina nenhum. Por quê? Existe um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Então, existe um tempo de matar e um tempo de curar. Sim, existe tempo de matar no bom sentido tem coisa que a gente tem que matar na gente existem por exemplo lixo dos outros lixo espiritual aquele cara que saiu de um relacionamento que foi mandado embora de um emprego para você receber as bênçãos você tem que jogar isso fora isso é lixo eu já tive algum desses problemas no trabalho enfim quem conhece algumas pessoas enfim existe uma briga espiritual o que, que eu faço eu libero perdão pra essas pessoas eu vou carregar esse lixo dentro de mim quando eu carrego lixo, se eu carregar esse lixo dentro de mim, não vai ter espaço, porque fisicamente falando, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, para eu receber o que tem de melhor, eu tenho que jogar esse lixo fora. Então, existe tempo de derrubar e tempo de construir. Então, talvez você esteja num tempo de derrubar. Existe tempo de chorar e tempo de rir. Então, vai ter tempo de choro. Vai ter tempo de choro. Existe o tempo de chorar. Como vai ter o tempo de sorrir? Existe o tempo de chorar? Não tem como. Não tem como. Jesus chorou. Jesus chorou. E quem que Jesus valorizou? Foram os ricos? Foi quem produziu muito? Foram os pobres de espírito. Ele falou, vem a mim os pobres de espírito. O que, que é o pobre de espírito? É o que tem espaço para o espírito entrar. Então, isso não é pejorativo. Pobre de espírito, o que é ser um pobre de espírito? Que as pessoas usam de uma maneira pejorativa. Você ser pobre de espírito é que você, tipo, quer receber desse espírito. Agora, se você tiver lixo espiritual dentro de você, você não consegue receber.